E aí jovens, como estão todo mundo na quarentena? Tá todo mundo se cuidando, espero que sim, tomando os cuidados necessários para manter a saúde né, que é o que importa, agora estamos aqui na Angostura esquina com a Antônia Verdosa E estou com o Motovlog Belém aqui na garupa. Estamos é, dando uma volta aqui pela pedreira para mostrar pra vocês como é que tá o um movimento. Hoje é domingo, olha aí, acho que já vai. Daqui a pouquinho vai cair uma chuva. Estou filmando aqui a Antônia. Antônia Verdosa e com a GoPro Hero 5. Estamos usando o suporte universal, que é um suporte bem legal para as pessoas que não querem danificar o capacete. Né? O meu capacete é um LS2 e ele tem a, o, o adesivo muito bonito. Então, se a gente utilizasse aquele outro suportezinho, né, da cola, talvez quando é, precisasse tirar ou, não sei, modificar para algum lugar, a gente... o capacete ia perder a... o adesivo, né. Até que tá movimentado, né. Eu pensei que ia tá mais desertazinha a rua, mas tá bastante movimentado. Né? Porque domingo geralmente as pessoas gostam de sair, vai passear, né, shopping, mas como tá tudo fechado, acho que as pessoas estão saindo mais para supermercado, farmácia. A gente está a gente tá vindo da missa. Ah, o decreto daqui do, de Belém né, é, permite que as igrejas é, tenham capacidade, acolham as pessoas, a né, é, capacidade da igreja para 15% da capacidade da igreja. Então tá todo mundo bem separado de nos bancos, então, são três pessoas por bancos, uma em cada ponta e uma no meio. Só pode entrar com senha Só pode entrar de máscara Creio que todas as igrejas estejam assim também Porque senão A, a multa que paga é de 50 mil Como se fosse pra... Da, da, de empresa normal E... As pessoas estão Tão se adaptando, a gente está se adaptando a isso também Eu só espero que a gente tire um bom aprendizado de tudo isso A gente está passando aqui na São Raimundo Nonato As pessoas bem separadinhas no banco, não sei se deu pra ver mas é isso aí eu espero mesmo que a gente tire um aprendizado de tudo isso que a gente possa se cuidar mais É que a gente já tinha outro a gente já tinha o um exemplo de outros países né que já utilizavam máscara e ficavam gripados e já utilizavam máscara para não contaminar as outras pessoas né a gente não a gente tá se adaptando e quando tudo isso acabar espero que é, embora a máscara <risos> Uma hora acaba agoniando, né? Mas que pelo menos quando a gente tiver gripado, que a gente tem a consciência de é, espirrar no.. na parte inferior do braço. É porque tem muita gente mal educada que, que espirra mesmo, não tá nem aí pra quem tá perto. Mas.. As pessoas que eu vi agora na rua, todas estão usando máscara, então já é um bom sinal. Então, estamos encerrando o vídeo por aqui. Até o próximo vídeo, se cuidem, usem álcool em gel, usem máscara, cuidem da família de vocês, se protejam. E é isso aí, até a próxima. Tchau! <risos>